O trigo, a Pen vem pra fechar, pra garantir a classificação e vem mais um. Esse agora ah, um no um limite tá lá. Que jogo, que fight que momento! A Pen Games tá nos banhos. O que era o ar do Minhas expectativas? A gente vai ganhar da super fofúria. E. E o Eiser vai carregar. Olha a cara dele, a gente vai carregar hoje. Hoje tá hypado, hein? É, não tá sem tinha, sono nenhum. Tinha, na... <risos> Dormiu bem. A assinatura minha, Não, na minha medida ele quer filmar, cara. pode pegar, meu fica à vontade. Lasanha de espinafre. pegar aspergir a saladinha. Saladinha. Mais saladinha. Eu não gosto de comer muito antes do jogo, tá ligado? Eu deixo pra, pra almoçar no jogo. Você <risos> vai comer onde? Let's go there. Wiser só come com pimenta. Aí ele compra as pimentinhas para levando para cima pra baixo. Eu colocar uma comida dele. O nervosismo é. Como o dinheiro fala, nervosismo é para quem não sabe o que tem que fazer. Quando você sabe, você não fica nervoso. Ah, rapaziada, tá começando o nosso jogão aí do CBLOL, valendo a última vaga na semifinal, então... É aí, é Eu As expectativas pro jogo de hoje, pra série de hoje, acho que vão ser jogos bons. Eu sou parcial, então eu espero que seja um 3-0 rápido pra PEN, mas eu tenho certeza que vão ser bons jogos e espero ver picks diferentes. O dia tá movimentadíssimo por aqui, viu? Tem Cami, tem BRTT que vieram hoje torcer. E dá aquela moral para a PEN. Os jogadores estão aqui na Zarduz, já indo em direção à nossa Arena, você vê logo. Sabe, então? ah, a sensação de estar no presencial, tá ligado? Saindo do estúdio, assim, se dando nostalgia. Sai do estúdio pra derrubar. Os caras, os caras, é tudo moleque novo, lá, tá ligado? O jogador de online, aí não entende, tá ligado? A sensação. Eu vou, pegar uma frente, eu vou gritar, pega mais! mais. Eu tô, eu tô, tô vivo! FNB você me avisa também? Ok, obrigado! Fechou. Carioca! Carioca, Carioca, Carioca, Carioca, Carioca! Tá, tá, tá de boa. Cario... <risos> <risos> Duga, acabou com a minha vida, a Red tava aqui ontem. E a Myers? Myers? Myers foi do outro lado, né? Ah, tem uma chance. E ele então. falou que quem fez <risos> as config do menino. <risos> que, gente, Dá uma que, saudadezinha. Esse momento é muito importante também, porque quando a gente ingressa na tá é. retórica, o nome fica <risos> é muito forte. <risos> tá na hora, é melhor de cinco na telinha pra vocês. Pingame Gaming fúria, tá! E encaixa agora o em cima do Netuno Vai tentar o flanco, o Carioca faz a entrada para garante eliminação, por enquanto não Toda a equipe da Fúria faz um ótimo desengage Mas agora sim, abate o Zimbledo de mexe agora do Ariana. perseguição que pode virar com a equipe da Fúria Porém a PIN consegue responder Ai! Nossa side stack foi muito bom. O TMG de novo, o um salvamento pra cima do Weiser. Ele continua, ele não para dentro do inimigo, sabe, inimiga? dentro da base inimiga, dentro da fonte inimiga e tá lá! Esse Pain Game. A gente vai se distanciando e se articando. E tá com nada de vida e faz oh. super. A TINCHA vai matar de 10 de vida, o Mas enquanto isso, o muito ah, ah. Super Mega. O ah. Ele quer matar na volta. Ah, ele, não. É, ele é muito. É. Não, vai, não vai dar. Ah! Um é, <risos> conseguiu um abate, conseguiu ainda mais para sua equipe. Essa jinx não dá mais não. Pen cai na armadilha na equipe da Fúria e eles vão em direção ao Dragão Seu e deixa a base completamente O Ele tá esperando, dá tá para fazer aquela entrada, vai tentar proteger. Dragão garantido pelo Carioca, enquanto que a FNB tá no Nexus batendo pra levar, pra cair, pra empatar e tá lá! Super Fúria garante a vitória e empata a série! É, um a um é chato, né? Mas. O importante é manter o mental, a gente começou bem no jogo, foi erro bobo que deu a vitória para Fúria. então é só se manter de boa, a gente jogou melhor, é só jogar melhor mais uma mais vezes. A Big game vai sendo agressiva na base, vai caindo tudo, o exposto, e a FURIA desempata empata a série! Perder jogos você tá muito na frente. É, é muito ruim pro, pro psicológico, tá ligado? Mas ele sabe que eles jogaram melhor, ele sabe que. É tudo questão de concentração, a gente não perdeu o foco e é isso. we got fucked in the beginning. We messed up everything. And even we didn't know what it was our mistake. Still even I don't know right now. Uh, One thing we could know, this is just Not our best, right? We just accept We stop excuse, like, we won every training, so we deserve to him, but we don't know why we lose, like, we didn't talk like that, right? After first round, okay, we were bad. We accept what we were bad, and what we have to do. Peraí, pô, vocês estão jogando melhor do que a gente. Não, gente, tá não acabou Três Estourando a batalha, é o tudo ou nada É pra decidir o jogo Quem ganha a team ganha o um jogo Vai ter pressão agora, pra cima do rei Já garante a eliminação tô... A equipe da penda vira progressão Tenta achar Garante a bate pra cima do Isaac Vai tentar encaixar no meio de todo mundo Ressurreição agora pra cima do Netuno, Que vai ser eliminado Lendoização pra cima dele A me respira aliviada Porque parece que pode ter encontrado agora no seu momento Vai caindo peça a peça, ponto a ponto para que vai ter empate Tá lá é, meus amigos, tá aí então, Caio é Torre de Nexus, segundo na sequência, Nexus disposto e teremos quinto jogo! que we mas se você se concentrar assim, você não pode me mostrar como fazer um jogo assim. Só para mim, se concentrar no problema. E a hora é essa, meus amigos. Quinto e decisivo jogo, fúria 2. Bem também então, dois, quem vencer aqui leva tudo, continua na chave superior, chegou a hora, vem com a gente, porque tá valendo! Trigo pode ser pego, vai ter engage pra cima dele, segura bem por ali o gente vai fazer agora o contra-ataque em cima da equipe da FURIA, redpatch pode ser eliminado, belíssimo entrada no Ranger, por ter pouquíssima... Morreu o Tichana, morreu! VAMOOOOOOOR! Ranger uh! acaba sendo eliminado, a Bem Game perde o a batalha, já leva o primeiro, já leva o segundo, leva o terceiro, vai desimando a equipe da Gente, fúria, é, e o jogo vai acabar senhoras e senhores, e tá pain! Parabéns. Uh, uh. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. You want know to the first time? Uh, do that again? Why But why are I always love é nóis, Penzete! Eu acho que vai ser um jogo muito decidido em preparação, muito decidido ao longo de como a gente vai treinar nessa semana, com que a gente vai se preparar. Porque, como eu disse, eles conhecem a gente muito bem, a gente conhece eles muito bem, sabe? Então o time que conseguir surpreender nessa semana, é, trazer um pick diferente que o outro time não espere, ou mudar um pouco das estratégias que foram apresentadas nesse nessa nova semana, eu acho que, que vai ter uma grande vantagem para o domingo. É, eu sinto que o nosso confronto contra uhum. eles, acho que a gente vai estar bem mais preparado do que a gente está agora, sabe? Então a gente vai pegar eles num momento bom. É da essa, 100, mano. essa série deveria ser 3-0. 5-0 foi, cara. É mais legal. Foi 5-0 essa série, eu acho. O Demis muito possível no jogo, não tava? Tava, tava. Tava bravão. Olha aí, eu falei, mano, tem que resetar, velho. Aconteceu, tá ligado? Rejeada. Aí ele tava... Ele tava bufando ainda. Tá bom, mano. mano, eu acho que todas as mesmas, ah, tirando que vocês deram 3-0, 5 venho de o jogos, mano, e é isso, mano, é isso, é fauleira, e agora caramba. você tá mó feliz, se tivesse dado 3 você já tava, eu tinha passado a emoção, eu já tava dormindo você agora. Você nem ia né? estar é dando um focado pra semana que vem, talvez, você é ia assim, tá, tá vendo, pô, aqui. é, mano, tô, tô feliz, eu tô confiante, mano, acho que, né, depois de uma um série bom, dessa... A série da Kabum foi muito mais fácil, mas eu, tipo, a gente assistiu oh. essa série, inclusive, nós, todo mundo junto, e a gente viu que a Kabum também tava errando muito. Com certeza eles vai a nós e falam mano, que isso que eu tô fazendo. Sim, com <risos> certeza. Com os, os caras pedem o segundo <risos> jogo ali, velho. Vamos, Vamos embora aí. Vamos nós eu não quero falar nada. Acabou, acabou, acabou, acabou, isso. acabou. Curte, compartilha, tamo junto, tamo vocês. Semana que vem tem mais. Pegar mais né?